galera aqui quem fala é então, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pra vocês um pouco diferente hoje eu vim trazer de free fire aqui ó vocês estão vendo que já é free fire né, não agora a gente vai dar uma close aqui só pra deixar a tela cheia pera cadê a tela cheia eu não faço a mínima ideia do emulador que eu estou usando tá galera eu simplesmente Ali, Free Fire Sim, baixei Como vocês verem, né Meu PC é um pouquinho de batata, né Mas esse emulador é bom Tá rodando a 32 FPS A gente vai, né Aqui, nadando rápido né? Tipo, eu sou muito ruim No Free Fire de PC, galera Muito ruim No de PC, porque no celular eu sou bom Mas eu jogo bem De vez em quando Free Fire, só meu Deus, a zona segura já vai diminuir se eu nem cheguei na terra, velho. Eu tenho 10 segundos pra chegar na terra. porque eu fui cair. 2 segundos pra zona diminuir. Ah, já tô morrendo. Ah, mentira, velho. Eu já tô morrendo, mas eu mal comecei o jogo. Pena que eu tô dando um pouco dano. Um pouco mesmo, galera. Ah, Ai, eu não quero morrer. Corre, corre. Porque fui aqui, bem aqui. Tinha tantos lugares pra ir pular. Não, não, não, não, não ele vai morrer eu velho, sou é o único que estou morrendo para zona segura não, para a zona insegura corre Dereck, corre sim galera, às vezes ele cai por alto o FPS mas é bem bom corre, corre, corre corre, corre o Botato, não é hora de travar não de travar Isso Corre, corre, corre Eu tenho que diminuir os gravos Depois que eu não travar tanto. Para de me diminuir Me segura Eu não gosto de você Ai, eu quase que na água Corre, corri dele Ai, ganhei colete pelo menos Não ganhei colete não eu só quero correr Mentira que eu consegui pular nessa altura do campeonato. Corre, corre Eu nem vou ligar pra arma, eu só quero correr Meu Deus, cara Corre Como vocês viram, eu já comecei a partida muito bem Muito bem O azar é mil velho Hora de diminuir Quando eu tô jogando sozinho Meu Deus, eu sou uma Eu sou muito bom, mas quando eu Começo a gravar, parece que minha ruindade bate, velho. Ah, Parar de diminuir. Tô vendo que essa pequena eu não vou aguentar. Corre, Derek. Eu oh, acho que eu tô chegando. Corre, ó. Ah não quero morrer agora eu comecei, gente viu eu vou morrer só oh, vai só vai eu não pra nada olha eu acho que eu até peguei arma mas eu não ligo porque meu deus travou porque vai cair agora peguei uma pistola mas eu não ligo com a pistola ah, e morreu tá galera né como vocês viram sou muito bom E quando eu morro, daí sai. Vamos voltar aqui, né Cadê? Deixa de me ninguém... Galera, né? Como vocês viram? Eu sou muito bom aqui no Free Fire, né? Eu tô dando muito disso. Eu sou muito bom. Muito bom. Meu. Aí vale Que tristeza, velho. Por que em câmera eu sou tão ruim assim? Eu fui do primeiro a morrer. Eu fui do primeiro. Esse que o vídeo já tá indo Cinco minutos de vídeo eu já morri Em cinco minutos de vídeo eu já morri, galera Vai, né? Muito FPS, né? Como vocês viram, o pc pc é da NASA Um FPS muito bom Uhum. cantinhos novatos, eu não sou novato hum, talvez eu vi que eu tinha uma recompensa mas agora eu tô com preguiça de pegar porque eu não sei o que é tá, só vamos decolar logo O fica me incomodando Ai galera, melhor a gente ir né Com muita cautela Com muita cautela Que é uma coisa que eu não tenho Entendeu galera, uma coisa que eu não tenho cautela Porque tá zero FPS Agora tá né? Tá triste. O negócio tá triste, velho. Eu tô triste. Todo mundo tá triste. <risos> estranho. Eu nunca fui tão ruim assim no Free Fire. Agora quando eu começo a gravar. Quando eu aperto até quando gravar. aparece. Ah, você vai ser ruim e eu sou ruim, mas que fora, das... fora de gravação, eu sinto muito bom. Já fiz 11 abate agora há pouco comecei a gravar nada. Agora é que eu vi, já que esse repete, não tá sendo som, né? Então, eu desliguei ele porque senão chão, ninguém... o som do vídeo fica ruim. Ele serve pra abafar um pouco o som. Tá, então, um FPS 0, 1, 0, Que Eu comecei a cair Mas eu nem tô vendo a cair. Aí, ó, galera Vai, vai, agora eu não quero cair no mar uma não cair no mar Acho que eu não consegui É, deixa deixar essa tela aí Tela cheia aqui, aqui. agora só cai Só não cai em tela no mar Eu vou cair no mar, né Aqui, eu vou cair no mar né? Eu vou cair no mar de novo, velho Eu já disse que eu não quero cair no mar pois que eu odeio no Free Fire É cair no mar, velho Aí não cair no mar Ui, a zona segura apareceu, cara Eu tenho um minuto para conseguir tem que fugir da zona segura Porque não fugir E pra zona segura Calma, ah, então vai Tudo que tu achar precisa Tudo que tu achar precisa Ui uh. Corre, corre, corre, só corre. Corre, corre, corre, corre, corre. corre, corre. Eu não consigo me Corre, pega a mochila, pega a mochila, a mochila mais boa do jogo. Eu acho. Se eu sair, ela é. Até quando eu jogava ela era. meu tempo. Eu jogava, né? meu tempo em 1978. Um carrinho, um carrinho, um carrinho. Um carrinho, um carrinho que tá me matando. Tem gente me matando. Oh. Nesse veículo. Eu vou morrer, tô vendo. Deixa eu entrar nesse... Agora, meu Deus, PC não é hora de bugar. Eu só quero ir... Ai, eu tô com... Ah! Socorre! Ah! Cancela, cancela! Vai, vai! Socorre, boneco! Corre! Tu tá com pouca vida, corre! Ah! <risos> tem gente querendo me matar porque mundo cruel ai um caminho um caminho um caminho tem gente ali. não não eu estou traumatizado dirige o carro velho eu quero dirigir o carro não eu não sei dirigir o carro no é pc vai vai velho. só vai só dirige é porque... mentira que não é minha seta velho esse velho nem tinha pegado o carro não, tinha assim. Ele me faz fugir mais rápido Mas por que eu não nasci o que... Mentira velho, uma ponte para me ajudar Mata ele também do carro vai corre Derek corre Derek a ali meu pescoço Ai, que dor Parar, ainda tá diminuindo velho eu tô sem arma nenhuma ali arma arma arma ah velho não era uma arma Não, eu desisto! Ah não, velho! aí ela parou de diminuir! Agora eu só não morrer! Corre, corre, corre, corre! Eu não quero morrer! Até 5 segundos eu tava na zona segura! Hum, tá aí vai! Não cai FPS! Não cai FPS! Por que? Por que Free Fire no PC é tão ruim? difícil? Uh, oh, primeira arma! E ela não tem mira, que beleza! Já uma segunda arma. galera agora aqui é pelo menos essa tem meu Deus que eu não ligo só corre ai ainda tô me dando Vou apertar 5 logo para engenharar a vida porque ela ai velho corre Antônio corre ou morra corre ou morra velho essa é a regra do infai pai o ou morra Não, não vou pegar o carro, não vou pegar o carro, não vou pegar o carro. Uh! Por que eu não peguei o carro? Sério, galera, eu tô muito tenso. Não atende ninguém até agora. Corre, corre, corre, corre. Ah! Tu também, né? Você veio para irritar minha vida. Uh! Ah! Ui! Não! Não, não, não, não, não. Ai, ai, ai! Ah! Corre! Meu Deus, velho, eu nunca vou conseguir! Ah! <sum> oh. <fim> ah cachorro, na é max para de uuh uiva não não, não, não, não, não help, help, please, please, please, please, please, please. <sum> <sum> Ai meu Deus, aperta de... Primeiro aqui o Derek, só que eu não quero matar ninguém agora. Eu quero sair dessa bagaça. Recupera o fôlego, Antônio. Tá bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Só recupera o fôlego. Para de uivar, cachorro, por favor. Vai ser muito legal, só que para de uivar. Tá <coughs> não não ah ah galera de dito então esse foi o vídeo falou e foi